Vou mostrar aqui rapidamente uma maneira de melhorar a nitidez de uma foto no GIMP, ok? Primeiro eu vou duplicar a camada aqui para poder mostrar a diferença depois que eu tratar. Dei um zoom aqui para melhorar a visualização. Vou tirar a camada de cima e mexer na camada de baixo. Poderia mexer em qualquer uma, tá? Fazer primeiro uma seleção elíptica. no assunto onde eu quero melhorar a nitidez, eu quero melhorar a nitidez basicamente nesse caracol aqui, né? nessa lesma, não sei qual é o nome disso, vou enevoar essa seleção, por, daqui até aqui tem 500 pixels, então vou enevoar por 500, apertar delete aqui só para ver como fica a seleção enevoada bem suavizada aqui a borda dela, ctrl z para desfazer isso, e vou aplicar o filtro, então, vou aplicar uma melhora aqui de Sharpen, né? ou Unsharp Mask, não está traduzido aqui, tem algumas versões em que eles traduzem isso como máscara de desaguçar, que é um nome um pouco inadequado eu acho, e eu deixo essas coisas padrão e aplico uma vez. Vou aqui nos filtros e repito, mais uma vez, deu para melhorar ainda, então olha aqui a diferença, mais do que duas vezes na minha experiência piora um pouco, ok, então aqui está isso aqui só para mostrar, você já pode remover, tirar a seleção e exportar a imagem.